É fato, a Justiça Eleitoral não mantém funcionários dentro das redações de veículos de comunicação para verificar ou censurar conteúdos. Também é fato que o TSE atendeu a um pedido da coligação Brasil da Esperança que solicitou o direito de resposta a falas de apresentadores da rádio Jovem Pan sobre o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é boato que o trabalho produzido pela emissora tenha sido censurado pelo TSE e o homem que aparece nesse vídeo no estúdio da Jovem Pan não foi enviado pela Justiça Eleitoral para controlar o que é divulgado no programa. Esse homem